Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. E entra em cena de novo o precursor João Batista, que batiza o autor do batismo, que é declarado meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. João Batista disse, Não sou eu, não olhem para mim, porque eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias, daquele que vem depois de mim. Então João Batista foi alguém que não anunciou-se a si mesmo, mas ele anunciou Jesus Cristo, ele tornou conhecido Jesus Cristo. Esta é também a vocação bonita de todas as comunidades e de todos os batizados, de não se anunciarem a si mesmo, mas de anunciarem aquele que faz a gente ser aquilo que é, aquilo que a gente é. E São Francisco de Assis conheceu Jesus Cristo ouviu a sua voz que disse, vai e repara a minha igreja que como vês está toda destruída. Seguir as pegadas desse Jesus que foi batizado no Jordão por João Batista foi a regra fundamental de vida de São Francisco de Assis. Ele o seguiu de tão perto. Apostou toda a sua vida na vida de Jesus, do Jesus Cristo crucificado, que as marcas da cruz foram impressas no seu próprio corpo. Por isso, no final da sua vida, ao olhar para ele, os biógrafos enxergaram não o filho de Pedro Bernardoni, mas um alter Cristo, um outro Cristo, alguém que se tornou, que tornou Jesus Cristo conhecido no seu tempo. E esta paixão de São Francisco por Jesus Cristo, ela foi tão grande, que muitas pessoas escolheram também seguir Jesus Cristo do jeito de São Francisco. Segundo São Francisco de Assis, esse caminho apaixonante, ele atraiu muita gente ao redor de São Francisco e nasceu uma fraternidade acabou se tornando a ordem dos frades menores, a família franciscana. Hoje, o Papa Francisco, ele escolheu o nome de Francisco, o nome de Francisco por causa de São Francisco de Assis. Através do Papa também, a alegria do Evangelho, da vida de Jesus Cristo, tornou-se conhecida também em nosso tempo. E a gente descobre, nesse jeito do Papa anunciar, que é bonito seguir o Evangelho, viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma eterna boa notícia. O batismo, quando não é jogado no lixo, ele provoca grandes mudanças, uma verdadeira revolução na vida das pessoas, e transforma profundamente, como aconteceu com o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 Filho e o Espírito Santo. A todos e a todas, paz e bem.